Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Silva Lemelli. É... Eu... Nossa, a internet não é a melhor de todas, mas vamos lá. É... Eu estou com esse projeto político pedagógico chamado Escola Artesã, que é. Estou me apresentando. Esse vai ser o primeiro vídeo da Escola Artesã, né? A minha ideia é, é, é tratar, assim, eu, eu tomei uma postura na minha vida que é assumir a pós-modernidade como, como o tempo que a gente vive hoje. Aí eu sentei para ler alguns livros. Eu não sou um filósofo que leu vários livros, mas, assim, o que eu aprendi na minha vida, eu sou formado em física, estou terminando o doutorado, eu aprendi que mais importante do que ler milhões de livros é, é você ler alguns livros e se apropriar desse conhecimento. Eu acho que isso que é mais importante, né? Se você tem um, um espírito crítico, você vai, você vai começar a entender o que é a pós-modernidade. Para explicar mais ou menos o que a gente está acontecendo no mundo de hoje, é... eu, gosto de ter, eu gosto de mostrar a imagem física, né? Porque é a minha área, para explicar as pessoas. É, primeiro, esse vídeo está tá sendo focado para professores que... Ainda vivem a modernidade, mas estão percebendo que as coisas mudaram, que a escola tradicional está falindo. Então, eu, eu, eu não tenho a intenção de explicar isso aqui para gente jovem. O jovem já sabe o que estou falando, então eu vou tentar passar isso para vocês. Primeiro, a imagem é a seguinte, é do Cubo de Gelo. O Bauman, que é um, que é um sociólogo, ele, ele explica que é como existia a chamada modernidade sólida que é que vocês viveram lá na década de 70, ou no século XIX, o, o pessoal lá da o pessoal que a gente estuda. A né? é, modernidade sólida, ela diz que, ela diz que por exemplo, você vai continuar no emprego é, do início ao fim da sua vida. Uma instituição vai ser respeitada do início ao fim da sua vida. Hoje a gente já viu, a gente, hoje a gente já viu várias falências de instituições, de marcas que eram super conhecidos antigamente, hoje ninguém conhece. Né? É... Aí o Baum vai dizer o seguinte, nessa época que a gente vive da pós-modernidade, em paralelo, vai existir a chamada modernidade líquida, que nada mais é do que uma, uma, uma forma de enganar as pessoas. Né? É uma forma de apresentar a velha modernidade. O que é modernidade? É você... Botar toda a sua fé na razão, você colocar toda a sua fé ah, na tecnologia, é, botar toda a sua fé, enfim, no dinheiro, essas coisas, né, que a gente já está acostumado. É, é negar, negar o divino, negar o transcendente, né, essa, esse tipo de coisa. E a modernidade líquida, ela vai se apresentar como, como uma maquiagem, né. Essa expressão que eu gosto muito. Quando você assiste televisão e o um noticiário, quando você lê o, o, um jornal, tudo aquilo é maquiado, até mesmo romances é maquiado. Tudo, tudo... Para você contar uma boa mentira, você tem que, você tem que misturar coisas, coisas verdadeiras e coisas falsas. A pessoa se enganar. Se eu começa a falar aqui um bando de mentira de várias coisas falsas, você logo vê que é mentira. Mas se eu misturo isso, você é enganado. E aí, o que, que é maquiagem? Maquiagem é isso, olha só. É, eu não estou maquiado, o meu cabelo está despenteado, o fundo é, não, é um vídeo, não é um vídeo caseiro feito numa campo. o fundo é a minha casa, não é um estúdio. O que você vê no, no YouTube hoje não é pós-modernidade, é a modernidade líquida. As pessoas, ela, elas... Tem um roteiro, elas não, elas não falam do coração para fora, elas falam, falam de segunda razão, só que escondem isso com técnicas de improviso que elas aprendem, porque são atores. Os políticos, hoje em dia são atores também. A gente é muito acostumado a isso, assim, a, a, a achar que a pessoa verdadeira, a pessoa honesta, é aquela que vai falar bem, não é? Você, você provavelmente deve estar estranhando, porque eu tenho problema de que são. Você devia estar esperando uma pessoa bonita, de olhos azuis, branca e loira, porque é isso que aparece na propaganda, já para eu pensar nisso, e que fala bem pra caramba. Mas isso tudo é maquiagem, tá? Pra, pra, é, técnicas de manipulação para você acreditar. Tá. É, você olha no, no YouTube várias pessoas dando técnicas de, de discurso, oratória, retórica, isso tudo é, é forma de enganar a pessoa, os políticos fazem isso direto. Só que a gente é cativado nessas coisas, porque a gente é acostumado a ver o belo. E, enfim, assim, a, a pós-modernidade vai bater de frente com a, com a modernidade líquida. A modernidade líquida ela vai vender uma coisa que é, que é novidade, que é inovadora, mas no fundo, ela, assim como o líquido permanece ainda coeso, não é totalmente livre, mas é flexível. É, é esse tipo de imagem que você tem que ter em mente. E o que eu vou fazer, eu até escolhi o nome desse Hangout como... Cadê? Ué, sumiu o nome do Hangout? Ah, tá aqui embaixo. Ah, eu não sei se tá sendo divulgado pro YouTube. Eu, eu coloquei isso aqui, né? Eu vou tentar divulgar isso aqui pro YouTube aí. Então, o, o nome do vídeo que eu coloquei é Fairful Mem. É em, com. É é é eu, eu, boto uma, uma, um, um, um verso ao, ao laissez do liberalismo, né? Laissez-faire, ele, ele falava assim: deixa acontecer. Olha, deixar acontecer no fundo é você se alienar, né? É deixar que outros façam por você e o verfe ou faça você mesmo eu estou pegando eu tô me apropriando da cultura punk da contracultura para poder fazer a minha pós-modernidade isso, é, isso é uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente não existe uma única uma única pós-modernidade é, pós a gente tem que trabalhar dentro do plural, pluralismo cultural e então é, por isso que por isso que eu eu, eu coloco creative commons ou seja podem copiar, é o left-right, podem copiar a minha ideia. Eu não sou autor de nada, eu simplesmente estou pegando um conhecimento que veio da minha vida, da minha experiência, e estou praticando ele. é Achar que a gente é autor de alguma coisa, isso é irreal, isso é coisa da modernidade, que, que quer encafiar o conhecimento e botar ele pago. É, é essa ideia que eu estou tentando passar. E, e nos handouts eu vou sempre chamar de Fair for Meme porque eu vou tá, estar tá mostrando, é, eu vou tá mostrando o, como é que eu faço. E, e se a pessoa quiser ver, se não quiser ver tudo, pode ir passando a playlist, a, o play para frente, né? A timeline pra frente e, e vai vendo assim. Ah, ah, hoje eu vou simplesmente mostrar uma coisa simples que eu acho que as, às vezes as pessoas não, não conhecem. Assim, pessoalmente gente não sabe mexer na internet, essa é a verdade. Né? Ah, cadê? De deixa, eu, deixa eu compartilhar a minha tela que vocês vão ver a primeira coisa padrão que se faz, que é compartilhar as coisas. Na, nesse mundo tudo é compartilhado. Quem, quem compartilha pensando em vender é bobeira. Ah, Diego, mas quer dizer que você então vai trabalhar gratuitamente? Não, isso é mentira. Eu, eu sempre coloco nos meus vídeos o, a, o meu link do PayPal, que é um, um banco da internet, não é um banco físico. É, ah, mas você é capitalista? Não. Eu boto lá, donate. O capitalismo me pega o lucro. Eu tô, estou tô pesando o chamado livre, livre preço. Você escolhe o preço daquilo que eu estou amostrando. Quando você é, doa, você pode doar um centavo, pode doar cem um milhão. Você escolhe o preço. Não é, perceba, quando você ouve aí o aí, chamado de livre mercado, e aí associa isso a monopólios, isso aí é modernidade líquida. Não é pós-modernidade. Pós-modernidade é você deixar o, os preços das coisas livres. Você tem que ter o consenso. É, é, você, não, você não tem que ter um, um intermediário para dizer quanto que o preço de uma coisa é. Você, é você é consumidor e o outro é mercador você é, conversa com ele sobre quanto que vai ser o preço no meu caso eu fui mais radical você escolhe o preço, não estou a fim de discutir preço com, com ninguém e, e assim, assim eu, sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que acredita em Deus isso se chama confiar na, na providência divina as pessoas vão ver o meu trabalho, elas vão, elas vão, alguns vão gostar, vão acompanhar, outros vão gostar, vão acompanhar, e eu acredito que elas vão me ajudar a estar me sustentando, no, no sentido de, pelo menos, sustentar esse emprego, é, na minha ideia. Então, vamos lá, vamos, vamos compartilhar aqui a tela. É, o Hangout tem essa opção, por isso que eu uso o Hangout. Existem outros programas de computadores que fazem isso também, mas o Hangout é mais fácil, entre aspas, né? O Google tem que melhorar muito o Hangout. E é, e é isso, gente. Assim, usar usar é, ferramentas gratuitas, é óbvio que ferramentas gratuitas não são as mais bonitas, não são as mais práticas. Ferramentas pagas são, são feitas para empresas e são as melhores. Mas, olha a gente não tem dinheiro. A gente, é, a gente não é elite que tem dinheiro para usar isso. Entende? Então, a gente tem que se adaptar com o que tem. A, a vida é essa, assim. O, o faça-fazer for você mesmo é isso. Então vamos, vamos lá. Acabei compartilhar a tela. Tela cheia. Tela cheia. Então, aqui eu compartilhei a tela. Vocês estão vendo aqui o, o meu desktop. Né? E aqui a telinha do Hangout. Ah, eu vou copiar aqui o URL em dois cliques. A gente seleciona tudo mas se você não quiser você simplesmente seleciona tudo com o botão direito você copia ou então você usa Ctrl C para tá? você copiar o URL se você soubesse usar Linux depois eu faço um geral usando Linux é... sabe aquele botão de rolagem que tem no mouse no, no Linux ele tem ele tem uma segunda memória poucas pessoas sabem disso mas o botão de rolagem na verdade é o famoso botão do meio ele também serve como um botão se você se você se você copia assim é, algo e depois aperta o botão do meio o, o Linux ele também é, cola a, a coisa que você copiou então ele tem duas memórias no Linux o Ctrl o Ctrl C e o botão do meio isso aí foi muito útil para mim é, nesses dias mas, sim a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o Google, tá vendo aqui, o Google, eu não estou falando que o Google é nosso amigo, eu estou falando que o Google é a nossa única ferramenta gratuita de, de, de busca, se você não usa o Google para fazer pesquisa, para se atualizar, você não está você não sendo uma pessoa, é, uma pessoa aberta às novidades. É, eu li a biografia do Google, eles falam que, mesmo um pesquisador da academia, tem que usar o Google, porque ela é a ferramenta essencial para você achar as coisas rápidas. E aí você digita aqui, é, deixa eu ver se está compartilhando tela, cara. Ah, isso que eu não entendo, ele está compartilhando tela ou não está? Eu vou botar... É, tá sim. É esse, que é esse que é ruim, assim, quando você compartilha a tela, você não tá vendo o que tá sendo filmado, então você tem que confiar que você apertou de fato o botão compartilhar a tela e, e tá realmente mostrando, tem que ter essa certeza. Então, vamos lá. Você simplesmente digita aqui, site. Aliás, não, a primeira coisa que você tem que fazer é digitar Gmail, porque para você poder ter acesso às ferramentas do Google, você tem que digitar aqui Gmail. Ah, mas eu já tenho gmail. Ah, tudo bem. Mas é assim, para você organizar suas coisas, é bom você, é bom você ter um gmail do, da sua escola artesana, ou da so, do seu projeto. Eu vou sair aqui do, eu vou sair daqui da, do meu gmail. Sair. E assim, o lezer a gente vai ser sempre uma coisa de...